Oi, eu sou o Cup e sim, hoje está um pouco diferente aqui, eu estou testando algumas coisas novas com o meu cenário aqui, diferente, tem uma planta, eu sei se ela está chamando atenção demais, tem que... Não sei. Assim como hoje eu vou estar fazendo algo diferente aqui no canal, que eu nunca tinha feito antes, que é um react. Vou estar reagindo a uma entrevista que foi feita com o Victor Hugo, um ex-participante do BBB. Só que não só isso, ele é assexual. Apesar de muitas pessoas começarem a ter tido dúvidas, em relação a isso. Será que vamos entrar nesse assunto? Eu acredito que sim. Então, por favor, deem like, se inscrevam. É isso, vamos pro vídeo. Você ficou muito famoso. Você falou algumas coisas. É, é assexual ou assexual? É Já começa ela perguntando direito. Ah, se bem que essa não deve ser o início da entrevista. Deve ser só um recorte aqui. Mas. Sexual. E por que o assexual não gosta de sexo? Não, não é faz que não questão. Gosta. É, não, na verdade, não tem a ver com gostar. Sim. Tem a ver com sentir atração sexual. É diferente. Eu, ah. por exemplo, adoro sexo. Sozinho? Inclusive. Porque. Não, não. O tema, o assunto, sexo, sexualidade. Tanto que eu trabalho, trabalhava agora, né? É sim pra minha vida. Sim. Mas... Inclusive, que é uma coisa que eu não chego a comentar. Ele é psicólogo. Eu acho muito legal o fato dele ser assexual. Dele ter visibilidade e dele ser um psicólogo, que é uma área que, dependendo do profissional, costuma nos considerar doentes, nos patologizar. Mas ah, trabalhava com isso, né? Eu dava aulas de sexualidade no Instituto Paulista. Sempre gostei, me interessei muito em é? assunto. Ah, sexualidade. Ah, você dá aula sexualidade? Uhum. Tá. Eu me lembro que quando eu tive que escolher, inclusive, no meu estágio de psicologia, nem pensei. Ah, sexualidade. Ah, <risos> Mas aí você acha Inclusive, isso é uma coisa interessante que eu percebo, que tipo… Por sermos assexuais, e por causa disso pensarmos muito sobre sexualidade, não sobre sexo, mas sobre sexualidade de forma geral, a gente normalmente tem mais informações sobre este assunto do que muitas pessoas alossexuais, que são pessoas que não são assexuais. Eu percebo muito isso, tem muita pessoa assexual que entende sobre o assunto mais do que muitas pessoas que não são. Hoje eu ainda não tive atração sexual por ninguém. Você é que tipo? que... Sou virgem. Oi? Sou virgens meu Deus, eu sinto muito isso. Quando a gente tá falando, explicando sobre sexualidade, parece que as pessoas, quando você ainda não teve a travinha de pensar que sexualidade é muito mais do que simplesmente coito, sabe, pode ser mais complexo do que isso, a pessoa só tá ouvindo sexo, sexo, sexo, sexo, ele falou sobre não sentir atração sexual, ela perguntou, você é virgem? Tipo, ele poderia ser ainda assexual e não ser virgem, sabe? Sim, sim, e com muito orgulho. Não tem nenhum problema em ser Não, virgem, tá muito certo. <risos> e, então, eu sou, eu sou, assim, tipo, assumidamente há uns dois, três anos, que foi quando eu tive acesso A... Disc... Faz menos tempo do que eu. Eu conheço uma pessoa assim. Você conhece? A orientação assexual? Ah, é, é hétero. É hétero romântico? É. Hetero é romântico? Adoro é. isso. Ah, é show, né? Tem ético é hétero romântico, é hétero tarado. É hétero romântico? É, é ético romântico, é ter o tarado romântico, tarado eu não conheço, ah, eu conheço vários. <risos> vários mas peraí, mas e aí você não tem tesão, tipo, não tem vontade é, exatamente, tipo, não, não é que eu não tenha libido, eu entendi. entendeu? é relacionado à atração mesmo, então assim tem três, aqui, eu aparecer, vai, Vai. É, tem três tipos de atração sexual, que uma, de atração que uma pessoa pode sentir, vai. sexual ah. romântica e física no caso eu, adoro. Eu tô achando o Vitor realmente muito didático O que não é novidade, já que ele diz que ele é professor, né? Já foi professor, já deu aulas É bem paciente com as pessoas errando eu não sinto assexual. Mas explica, pera. A romântica é. é tipo amizade? É, a, não, a romântica é você idealizar coisas com a pessoa. Certo. Então, querer passar uma vida junto, ter filhos, tá. casar, é, viver junto. A tá. física tá. é quando você olha pra pessoa e fala assim: nossa, que Vamos embora agora. Não, não, mas não, não tem a ver com, com vamos embora fazer alguma coisa. Tá. Não tem a ver com, nossa, interessante essa pessoa, quero estar perto dela. Ela é uma pessoa formidável. E a terceira? E, e a sexual é. Aba, vamos lá? É, então, <risos> essa eu é a mais vencida, tá né? É, então o meu Eita, vamos lá, não, não tem. Eu, eu achei a explicação dele muito didática, muito. Eu tô gostando. Eu só tô pausando assim porque eu sinto que eu tenho que falar alguma coisa. Não vai ficar um vídeo muito, eu vendo. É a sua preferência. Meninas, meninos A, a minha atração romântica. Homens, romântica. Homens, é, mulheres. Eu sou birromântico. Gente, eu adoro, tem agora um novo nome pra tudo. Birromântico. É, eu sou birromântico. Porque... É porque, na verdade, é uma coisa que a gente. Eu adoro. Eu não sei. Quando, quando as pessoas falam assim, eu sinto que elas não estão falando sério. Eu adoro. Precisa desconstruir. Na verdade, existem as orientações sexuais Sim. e as assexuais. Gente, eu tô adorando, vai. vai. É. Então, as orientações sexuais são, são é, homossexual, bissexual, é. bissexual. É, vários lá, é, tá. E as orientações assexuais Sim. são demissexuais. Demissexuais. É, são greyes. Lead românticos, amor, o que que é ace? heteroromânticos, biromânticos calma, calma, o que, que é grey ace? <risos> grey ace é uma p... É, ele misturou um pouco ali falando em romanticidade e as sexualidades é, junto, mas tá bem certo eu me impressionei ele chegar e falar sobre grey ace, sobre letho até porque são termos que... eu sinto que a gente tem que quando a gente tá ensinando pra alguém que não sabe nada, a gente tem que ensinar aos poucos, sabe? Jogar um monte de informação de vez vai abandonar a cabeça das pessoas, principalmente porque a maioria das pessoas não são tão receptivas à ideia de que pessoas possam ser assexuais, ou possam ser diferentes de forma geral. É uma pessoa... Gryeria. É gray area. É gray area? É, grey. é, exatamente, exatamente. É, é, é gray area, é assim, é uma área cinza, que significa aquelas pessoas que sentem atração sexual, mas em alguns momentos da vida, não sempre. sempre. Sim. Eu me considero como birromântico, demissexual, eu sinto atração romântica por homens e mulheres. Certo. E um... demissexual é que, pode ser que se um dia eu me apaixonar por alguém, sim. eu faça sexo com ela. Ah, porque não, vou, sim. Porque eu vou sentir atração sexual especificamente por aquela pessoa. Sheet. Porque estou apaixonado. Bom, e aí, como é que isso <risos> caiu na história do Trisal, que nem rolou? Não, na verdade, o Trisal era uma grande brincadeira, que foi, é, talvez, mal interpretada pelas pessoas. Talvez não, né? Se... Era mesmo? Era mesmo, querido? Você explicou direito? Hã? Você não explicou direito? É, não. Na verdade, eu falava. Mas eu fazia na brincadeira, tipo, Entendeu? Então isso fez essas dúvidas que ele tinha. Se ele tivesse me falado, óbvio. Eu falo, Beleza, parado. tudo bem. Mas pra mim, eu tava brincando. Claro. Como, sabe, tipo... É. Qualquer brincadeira, na essa verdade. Essa pessoa não fala pra parar. Sobre essa, sobre essa questão do Trisal, eu realmente percebo que foi tudo uma grande brincadeira. A verdade é que ele estava, ele chegou a se apaixonar ali. Rolou um sentimento romântico. Tanto pelo como é o nome lá do Ricardão, do, do quem? Falou agora Guilherme e pela Gabi. Uma das coisas que eu mais percebi com a presença dele e de quando ele falava sobre a sexualidade é sobre como as pessoas queriam a todo custo desvalidar a orientação sexual dele. No momento em que ele desenvolveu esses... Esses romances pela Gabi, pelo Guilherme, na verdade nem tanto pela Gabi, né? Já fica uma outra coisa aí que é muito mais profunda. Porque ele desenvolveu romance tanto pela Gabi quanto pelo Guilherme. Quando ele se, des... quando ele ficou... se mostrou interessado pela Gabi, ninguém chegou e falou E aí, não era sexual? Mas quando ele ficou interessado pelo Guilherme, aí o pessoal levou para um rolê extremamente sexual. Por que, que ele não poderia estar apenas interessado romanticamente no menino? Inclusive, toda essa dúvida que as pessoas têm, tá bem representada aqui nos comentários. Quando saiu do BBB falou que era heterossexual, agora é bissexual. Ele não falou, ele simplesmente não falou que era heterossexual. E não falou que é bissexual agora também, ele falou que ele é bi-romântico. Tem pessoas que são assim, conheço algumas, porém elas têm problemas de saúde, então, né? A patologização aqui escancarada. É sempre isso. Mas se tivesse falado, você ia? Se tivesse falado o okay. quê? Ah, <risos> se que você Então ficar Eu sou diferente de assim? você. Então, quando eu falo se tivesse falado sexo. Sexo, não. Sexo, não. Eu nunca tive vontade de ficar é, com ninguém sexualmente. E não ia ser com o Guilherme, inclusive. Nenhuma vez. Nenhuma vez. E beijo na boca também, não gosto? Não, beijo na boca eu gosto. Ah, beijo na boca é bom. Então, mas é que beijo na boca. Você dá beijo na boca aí não dá vontade? Não, pra mim não. Na verdade. É, eu não entendo como é que muitas pessoas alossexuais, acham que o beijo é um elemento sexual. Tipo, você beija alguém, você perde a virgindade. Por que, que as pessoas ficam tão surpresas, assim, quando fala, um alossexual fala, tipo, ai, eu beijo pessoas? Por causa da sociedade, né? Tem que ser. Sempre. sempre chega nessa, na, na, nessa sensação de que a sociedade, sociedade coisa. cobra. É, ela, ela cobra. Principalmente Ah, Você sexuais, me parece bem né? resolvido. Ah, eu sou. Pelo amor de Deus, Luciana, deixa o menino falar. Eu acho que ele está chegando no ponto. Eu sei o que, eu sei o que ele ia falar, mas ela fica cortando ele. Porque o ruim de não saber é que você se sujeita a coisas. Você não entendeu? como não que começo a ficar é... vontade? Não precisa. coisa você tem? Eu tenho 26 agora. Ai. Ele tava chegando num ponto que é muito interessante. A gente, por não saber, a gente acaba se é, sujeitando a comportamentos, a situações que, na realidade, podem fazer muito, muito mal pra gente, sabe? Eu conheço pessoas que se descobriram assexuais depois de terem casado, depois de terem filho. Tipo, nunca se sentiu bem é, na posição de estar lá realizando... Sexo. Desculpa aí, eu tô me friendly. E depois de tanto tempo que percebem como é que elas se sentem sobre tudo isso. E que todo esse passado dela foi, na verdade, uma coisa muito agressiva pra ela. Os outros podem não ter percebido, mas foi muito agressiva pra ela. E eu recebo muita mensagem, Luciana. Muita. Tipo... De pessoas que falam assim, olha, assistindo o programa eu, eu consegui me identificar como a sexual. você mudou minha vida. E cara, eu fico muito emocionado. Ai, ela chora. É bonitinho. Não, mas eu eu fico muito emocionado. Na verdade, assim, quando eu saí da casa… É... Eu, também. eu também fico quando eu recebi. Me falaram que eu f... tive uma matéria no, no Fantástico que falou sobre a sexualidade, que todo mundo começou a falar sobre isso. E eu quase apareci nessa matéria. Ai… <risos> loucuras. Independentemente do que tem acontecido na casa, valeu. pra mim já valeu a pena, cara. Sabe assim? Valeu, sim. Por exemplo, quando eu falo que sou sexual, não gosto disso daqui, as pessoas estão assim, aham. Uhum. A gente fica conversando com a pessoa, parece que a pessoa tá o tá tempo duvidando, todo duvidando. Adulto. Isso desvalida. Tem até claro. um nome, se chama acefobia, né? Entendi. Que é quando… É, -fobia, Que é quando você desvalida. É acefobia mesmo. Vamos brasileirar. A gente já estrangeiriza tanta coisa, né? Pra quê? Yeah. Pra quê? Acefobia. Por acreditar é. no, no discurso. Dela. Então... Mas que bom que você explicou Então todo mundo já se identificou E é isso mesmo, gente Honestamente, eu acho que Enquanto assexual, é sexual, o Vitor Hugo Representa muito, sabe? Eu não acho que nenhuma questão do percurso dele dentro do programa Invalida qualquer questão tipo de irresponsabilidade em relação à nossa comunidade, eu diria Ele realmente sabe explicar bem sobre o tema Explicar de uma forma didática e responsável. Ele fez isso na casa, ele fez isso nessa entrevista E eu acho que o fato dele ser um psicólogo e estar dentro dessa área Ajuda bastante na desestigmatização da nossa orientação E a... Diga aqui embaixo se vocês querem que eu reaja a alguma outra coisa Não sei, gente Não sei se eu quero ser um reactor Mas se vocês quiserem muito que reaja a alguma coisa específica Digam aí, manda na DM E sigam nas redes sociais Porque eu sou arroba Em todos os lugares Beijinhos e até mais